Até onde vale a pena ter o WhatsApp da sua casa lotérica? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Bora comigo? Bora lá? Olá, tudo bem? Meu nome é Neymar, sou consultor lotérico e também o fundador da DoraSoft. Em dias atuais, a gente já sabe que o WhatsApp se tornou uma grande ferramenta e é por isso que nós estamos fazendo uma websérie com diversos vídeos falando sobre o uso do WhatsApp dentro das casas lotéricas. Eu já vou começar te dizendo que o WhatsApp para Casa Lotérica, na maioria das vezes, é um ótimo, bom negócio. Por quê? Porque ele vai ser utilizado de uma maneira estruturada e direcionada, voltada a vendas. Se você pensar assim, ah, mas eu já faço isso com as minhas meninas. Ok, vamos pensar então como isso está sendo feito. Que talvez, tenha alguma dica que eu diga aqui, que pode ser que te ajude, e ajude elas a vender mais. A primeira dica que eu quero te falar é que quando for fazer essas vendas, que ela seja feita do WhatsApp da empresa, ou seja, crie um WhatsApp da própria Casa Lotérica. Dessa forma, você faz com que esse número de telefone se torne oficial para os seus clientes poderem falar com a Casa Lotérica de vocês. Um outro ponto importante é que você, ao fazer isso, quando você tem a sua agenda de ouro, e se você não sabe do que eu estou falando, dá uma olhada nesse vídeo aqui com esse card. Nós falamos sobre a importância de você ter uma agenda da sua Casa Lotérica para você vender mais e vender de uma maneira mais recorrente para os seus clientes dessa forma você tem clientes constantemente comprando uma outra vantagem de você ter o whatsapp é que quando você vai fazer as suas vendas você pode ter aqueles bolões que às vezes por o valor ser um pouquinho mais alto você acaba tendo uma certa dificuldade para vendê-los e está chegando o final do horário você pode fazer uma venda desses bolões diretamente pelo whatsapp onde você acaba recebendo depois daqueles clientes que são de confiança para você um outro ponto importante que eu te digo sobre a questão do WhatsApp é que você vai centralizar, tirar do telefone das meninas e passar só para o telefone da empresa. Isso também faz com que você evite que as meninas é, fiquem desviando com assuntos pessoais no horário de trabalho. Assim como você também não quer ficar mandando assunto de trabalho no horário de folga delas, não é verdade? Por isso é muito importante a gente também ter a nossa agenda centralizada da lotérica no telefone da casa lotérica mesmo. Outro ponto importante de eu te falar sobre a questão de WhatsApp, ele pode ter problemas sim. Um deles é quando se usa o WhatsApp da empresa para poder ficar falando sobre coisas pessoais. Isso não é bom, isso é um problema, por quê? Porque provavelmente mais de uma pessoa vai ter acesso a isso e se ficar com conversas pessoais, as outras pessoas saberão o que está sendo dito. Outro ponto relevante quando você tem um WhatsApp é que você consegue mandar imagens e isso agiliza muito o trabalho que você vai fazer. Você pode utilizar grupos, lista de transmissão, pode utilizar o próprio WhatsApp Business, pode utilizar o envio de imagens, vídeos, texto e até mesmo de áudio. Tudo isso é um grande recurso e traz uma grande vantagem para você manter a sua clientela sempre atualizada e sabendo o que está acontecendo. Porque a verdade é assim, a maioria dos lotéricos já estão utilizando o WhatsApp e você ainda não está? Se estiver, vamos tirar o melhor proveito disso?